Olá meus alcinhos, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui com mais um vídeo Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal Se você ainda não é inscrito, ativando o sininho de notificações Para receber todos os vídeos e compartilhando esse vídeo maravilhoso E estamos aqui com a maravilhosa Fê, como sempre, né? Oi oh, pessoal! E trouxemos o um jogo que de terror E eu tive uma ideia, a Fê na verdade teve uma ideia Que é para fazer uma série chamada Domingo de Terror já tem o primeiro Sim. vídeo, que é aquele lá de 28 minutos que toma de leme, esse negócio lá, tá esquecendo. É 29 aí. minutos. Uhum. 29 minutos, que é o que é o jogo de terror que a gente jogou The Asilo. É The Asilo. Quase que é surda aquele jogo. É. <risos> e se vocês não viram, eles vão ver, ver por causa é que uhum. aquele jogo foi muito legal. Tá bem? Muito histórico. legal. A gente e botou vários lugar. memes em casa em algum lugar. Então vamos jogar aqui, né? Eu vou colocar a Sun, vai que precisa. Estamos aqui no jogo, e de... Skip, não tenho paciência, meu olho está ardendo de tanta curiosidade. Sim. Eu já estou aqui andando no mapa. Eu tô sozinha. Assim, eu também tô sozinha, mas pelo que eu sei, tem muito monte de gente nesse mapa. A gente, se jogo bem aqui, eu não sei se vocês jogaram, mas ele é um, é um labirinto cheio, cheio de pessoas. Só de monstro, também. Sim. É, de monstro e de um bicho de espadão. Achei a porta já. Epa, rapaz. Eu te vi. Eu te vi. Eu não vou aí, não. Licença. Foi bom te... Não, não foi bom te ver. Licença. Ai, gente. Gente, Eu te esse vi! Jogo, esse jogo bem aqui é, é o... É meio que um labirinto mesmo, né? É um labirinto. Mas você tem que escapar. Pelo que eu sei, são três labirintos. São três labirintos. Eu tô ouvindo uma música. Eu tô ouvindo uma música. Hum... Entendeu? Para. É, já tá Sai. abrindo a porta. vai Já tá vai na porta. Faz Vai, ah, rapaz. Nem me espera. Eu vou te esperar. Ficar na Tem porta. Que procurar Cuidado. Sobre... E, gente, esse jogo bem Calma aí. Ah, não sei é que eu tinha é vindo? O... Era dali, né? Um monte de bicho. Monstro. monte de Um monte de bicho negócio bem doido. Eita, é rapaz! Eita! Tem um bicho bem aqui me seguindo. E, gente? Em cima? Você se acostumou muito fácil. Cuidado. Cuidado com seus ouvidos. Sim, por causa que agora algum, um bicho acabou de gritar bem aqui nos meus ouvidos, ouvindo a musiquinha. E um o bicho atrás de mim, senão eu ia ficar no meio. Tipo, eu, eu não sei se é verdade. Mas Acho que encontrou a nossa. Oi, moça! Mulher. A moça. Ah. Mulher! que foi? Até nunca mais! Embora! Acho que eu encontrei. Eu entrei já na porta, Mari. Acho que eu encontrei. Não, não, tem mais... Tá meio escuro ali. Deixa eu ver. Gente, pelo amor de Deus, vamos pelo lado escuro nesse jogo. acho que né lado escura é do bem lado claro para fazer isso é igual ao eu, eu vou pro lado ah! é claro eu vou pro lado claro e pro lado escuro escuro é claro não. não não fica longe de mim se eu tiver quadradona eu tô bem aqui de novo escondendo na frente da porta ok Beijo. Mulher, tô piada que de muito ah ver Maria vai demorar Maria, o dez minutos Sim! É, mais tu tá com alguém? Não... Eu estava. Então, também eu não achei ninguém. O, lado. o único garoto que eu achei ele era um bicho. era, era um bicho Ah, a gente, também tem um bicho que é maluco. Extremamente maluco. Que ele te segue e tu fica com ele no momento. Assim, ele Aí tem um que dá um espadando que vai... Entendeu? Hum. Tô escutando. Uma música diferenciada agora tá, tá com as patitas. Ave Maria. E pelo amor de Deus, me cuidando com esse jogo, por causa que esse jogo é assustou demais. E tem também um bicho que ele é todo cinza com uma espada na mão. Cinza? Ah, sim, sim. E se segue. Acho é muito eu mais deslumbrado, pra... faz tempo quando eu jogo. Faz ah. tempo mesmo. Foi de lá, foi de lá. Licença. É. Tem que é assustando. Eu acho que foi o posse dele que achou. Que a pessoa assustou ela. Hum. É, eu não tô achando vocês. Eu tô sozinha. Eu quero te encontrar porque eu tô com. NÃO! <risos> esse filho da mãe. Olha que eu te seguindo! Tá todo desmembrado. Sai daqui. Sai! Tá desmembrado? Sai daqui! Hum? Isso... Eu não sei o que está acontecendo ainda mais. O que é isso? Tá me seguindo. Mari. Oi, Mari. Que? Mari aqui atrás, eu. Essa não sou eu. Eita, <risos> meu Deus do <risos> céu, ela virou a esquina bem ali. Eita, rapaz, não sou eu não, então. Mas o um Mish te matou. Não. Mas então como é que pegou a tua forma? Tá doido? Tá doido, menino? Tá doido? Não assustar os outros? Hum. Hum. Hum. Hum. Jogo. Ai, tu não se encontrou com ninguém ainda, hein? É, é. Meu Deus do céu, tem umas 15 pessoas, não sabe o que dizer. Eu fiz um então, as 10 mil pessoas do Sá, eu encontra uma. Sim, esse mapa parece que tem mais. Parece que é o tamanho da... Sei lá, que é Brasil. Tamanho do Brasil, viu? Hum, tô de olho, hein? Ai! Ah, encontrei, por mim. Ah, você. Isso. Eu sei, eu sei, eu não, sei. Não, mas não sou eu. Não, não é tu não. A porta. Vou te esperar. então então vou ter que voltar. Eu achei aqui uma menina. Porque ela tá indo todo lado contrário. É vou pelo lado onde que eu vim. Vai é pra cá. Eu tô indo de novo. Não, tu tá lá. me seguindo de novo. Ah, vai caçar eu tá o que fazer, rapaz. <risos> Eu acho que eu, eu o que eu, que eu Fê! Fê! Não! Não! Fê, não é tu não! Fê! Fê! Tu não é quadrada! Fê. Não, Fê. eu não sou quadrada. Fê. Eu... Oi? Oi. Tu tá me seguindo ou não tá? Não. Eu tô andando sozinha, não perdi vida moça aqui. Sozinha? Mas tu tá sozinha. Eu tô sozinha. Pé quadrada? Ah, não. Eu vou seguir. Não sou do meu... Hã? Eu tô te seguindo. Não me segue. Então... Não sou eu. Eu tô seguindo só por frente. Não sou eu, Mário. eu juro, não sou eu. Não sei, só pra, só pra fazer a entrevista, né? tá legal? Hum, agora, agora, onde é que tá, moça? Ela vai fazer eu me perder, mas eu acho que eu lembro o caminho ainda a eu aqui, tu não me assusta não? Ai, Quer saber? Nossa. Perdi meu tempo Perdi o meu tempo um, Cleide, tudo bem Cleide? Vem comigo Cleide Eu sou Cleide ou a é outra Cleide? Eu encontrei aqui com uma menina, vou chamar ela de Cleide, por causa que eu não sei o nome dela Bora Cleide, Cleide, bora, bora, bora Tá bem esse barulho, Cleide? É tá... da moça. Tá por cão. Vem, moça, boa, Cleide. Ai, do céu. Deus tá eu e a Cleide aqui. Cleide também. Por que eu consegui ela? Só sede de besta. Morreu? Eita! Oi. Vou perdi a porta. Hum, gareguei. O Greg apareceu atrás de mim. Cara, ainda tem um monte de gente nesse server e não achei ninguém ainda. Você achou a Clayd? É, eu achei a Clayd. Clayd, de nem não sabia o nome da moça. E a minha sucessora. Minha chapa. Pessoa parecida comigo. Eu porque que você tá deixando as luzinhas bem pelo chão, né? Eita! O que foi? Ai, oi moça! Chama uma moça. Então ah! <risos> Eu achei a quadrada? Ei, também. bem? A minha eu quadrada está bem aqui me seguindo. Ela quer roubar tô... teu corpo. Ela já tem meu corpo. Que que é aquilo? Ai, finalmente encontrei alguém. Ela tá me... o me meu me Deus, desculpa. que demais, sou minha Geralda. De meu cá. Deus do céu, ela tava me seguindo. Cleide. Cleide tu tá aqui ainda, Cleide. Pare. <risos> não! Não! Não, não, não. não, não. Socou. Mulher. Meu Deus do céu, tá invadindo bem aqui no meu quarto. Cleide! Não! Eu vou, me meu filho. Ai, eu... <risos> Meu Deus do céu, ainda Meu Deus, mulher, que isso? Tá doido? Meu Deus. Gente, Os eu acho que, tá acho que o, o Domingo do Terror vai ser, um, vai ser um dos episódios mais longos da série, Sim, exatamente. né? Né, por, por isso que vai ter muito episódios longos, quase vocês que você gostam de coisa longa, uma coisa longa e assustadora. Vocês podem ter até mesmo, né? vai ser, vai ser. <risos> Vamos, Claise! Claise, bora, carina, bora! Sai! Sai, bora. Sai daqui! Eu tenho que falar pra Claise que, que, que eu sou do bem. Eu sou, eu sou do bem, bora. Klaiz? O bicho aqui do É, o bicho que tá bem. Ele vai me assustar. Oi, moche. Oi, moche. Eita, eu já tô dizendo oi, moça. Oi pra ela, pra ele ver se ela... Esse bom, ele parou nesse golo vai me assustar é. daqui a pouco. Eu não gosto disso, não. Eu gosto de coisa de terror e eu gosto de me assustar. Mas Acho que ela eu... é gringa. Me... <risos> Quer me matar do coração? Oh, eu já tô bisoiado. Mari ali é nos nossos apuros. Provavelmente nesse vídeo e, e agora a gente não vai se encontrar, né, gente? Pelo amor de Deus. É aí, é Aquele piso tá você... me seguindo o bisonio lá no. Ah, é! Tô me assistindo. perdida, Cleide! Eita, mulher! Bora tentar se encontrar! Cleide. Me conte, Cleide como é que as paredes... Ela. As paredes aí, do teu redor? Ela sente... Branco, ah, que finalmente! Encontrei branco. alguém! Encontrou? Sim, mas tá bugada. seguindo ela. Então, raramente é uma pessoa. Hum, gente! Só te vejo, tá? tá ligado não assusta, meu amigo. que tá indo pra aí, o bicho. Tá por aí, foi. Aí, encontrei duas pessoas. Duas? Duas. Ganhei na luta. Olha, olhando pra ver se não quer. Wade! Eu tô com a moça que tá blusa roxa, cabelo bacon ré, uma com cabelo com franjão, óculos e roupa branca. Bora, hum. gente. Juntos em comunhão. Crazy. am um, um, ai não o bicho pegou a Crazy Quase. Ai Ai Ela tá me seguindo <risos> <risos> o bicho tô descendado bora, bora Ai A chiquita <risos> Hum, Meu Deus, cara. Hum, hum, hum. Hum. Ah, ninguém, ah, fe, fei, fe. ninguém. Ah, o bilhete do Minecraft. Hum. Hum. Oh. Hum. Tá, tá hum. se escondendo nas paredes, é fluido. Tô te vendo, hein? Tô te vendo. quero encontrar o nome de dele é ele. É bisoiudo. É bisoiudo ele. Bisoiudo! Eita, é o bisoiudo também que quer me assustar, mulher. Tô te um Barulho da porta por Eu de tô de marca. olho, bisoiudo! Não gostei disso não! Bisoiudo, bisoiudo! Olha que eu tô de olho, bisoyudo! Ai, a nar... é alguma vez? Ah, Morri. Se eu quero morrer, Spawn se vai correr se mal no futuro. Meu Deus, cara, meu Deus. Cada coisa. Meu Deus. que Eu vou ficar um pouco, os vizinhos reclamando bem aqui. Meu Deus, meu Deus. Hum. Não! Ah, o bisoiudo parou. Onde agora, agora, como é que eu acho alguém? Bisoiudo. Cara, agora eu tô deixando. A Ai chegou no meu coração! Não! não! De novo, não! São três! Dois, dois, são dois, três! São dois me seguindo! Dois bisoiudos? Não, um bisolhudo e, uma, e uma, uma pessoa. Uma pessoa entre aspas. Uma pessoa entre aspas. De novo, bisolhudo. Larga de mim. Achei a moça. Meu cão. Olha. Achei a moça de capô de, de anelho e, blusa, e de blusa de. Sei. Acho que Oi. já deu por de susto. Sim, gente, tá bom. Então, gente, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, né? Pelo amor de Deus, deixa um o like, se, se inscrevam se Também. vocês não forem inscritos, ativam o sininho de notificação, Deus ama vocês e tchau meus seus maravilhosos. Tchau, deixa o like, vai ser domingo exatamente. de terror. Tchau, tchau. Fica até grove depois Uau. desse vídeo.